<risos> Olha, que uh, é com muito prazer que te recebemos e hoje vamos falar sobre cine... Cinemagraphs. Cinemagraphs. Que é uma é coisa quê? que tu vais adorar. Achas? Não tenho dúvidas, não. Então vamos lá saber o que é que é. Olha, o Cinemagraph. Uh, temos aqui um exemplo. Ah, tu estás parado e a imagem move-se exatamente, atrás. Exatamente, estou para a minha vida. Isto, tenho a certeza que tu adoras isto e no teu Instagram isto, isto ia ser um sucesso. Ia, não ia? Sem dúvida. Vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Então como é que isto funciona? O que, o que é que é um, um cinemagraph? O cinemagraph, na verdade, uh, é, é, é o que tu acabaste de dizer, portanto há uma parte da imagem que está parada e outra que, e outra que, se move. que está em movimento. Aqui o que requer é alguma arte para conseguir captar isto portanto, tal como um, não é a máquina que faz o fotógrafo, mas assim a arte dele. Sim. E aqui também convém termos uh, alguma arte para captar uh, aqui o, o movimento. Está muito uh, giro isso. E temos aqui uh, vários exemplos. Isso é uma aplicação. Uh, podemos fazer de várias formas. Agora, temos aqui, neste caso, amantes de mota. Temos aqui uma imagem que está em movimento. Portanto, o, o primeiro passo é uh, gravar um vídeo com uma câmera de filmar, de fotografar ou com um smartphone, ou então captar uma sequência de imagens. Este é o primeiro passo. Depois, a forma de se fazer o Cinemagraph uh, pode ser uh, com várias tecnologias. Uma delas, podemos utilizar o Photoshop Sim. e editar. Relativamente simples para quem dominar a ferramenta, relativamente complexo para quem nunca abriu a ferramenta. Pois. Portanto, não é para iniciantes de Photoshop, é para quem já tem experiência. Essa é a opção. Uma opção muito interessante é precisamente esta ferramenta. Nós estamos no site da Flixel e a Flixel é, realmente tem um, um, um software para fazer isto. Tem aqui até a aplicação, que eu vou passar esta aplicação. Tem no iPad e tem aqui no computador. E esta aplicação, a aplicação é super simples. Então, se tocares com o dedo, ora, a tocar com o dedo. Podes deixar lá o dedo. Ok, já foi apagada, o que eu quero ficar parado. E temos a outra parte da imagem que fica em movimento. Já percebi. Então, agora se largares, se tocarmos outra vez, podemos uh, ir ao apagador. Se quiseres, agora passa na menina, o apagador. Mesmo como se fosse a apagar, exatamente. Agora vamos, agora vamos com o pincel. Agora, agora. Ok. Agora já mexes a menina. Ah, estou para a minha vida. Super simples, não é? Portanto, podes escolher que partes do vídeo que queres manter em movimento. Agora vamos supor que queres congelar a menina. Vais ao apagador. Espera, posso repetir? Podes, podes. Portanto, podes ir ao apagador. Agora vamos apagar a menina, portanto, passar com o dedo como fosse um pincel, exatamente. Agora só mexe o mar e a menina claro. está parada. Podias parar o mar também. Agora vamos pôr a menina a mexer. Portanto, super simples. Isto no Photoshop é bem mais complexo. Aqui com esta ferramenta o Flixel é super simples. Mas tu tens fazer um vídeo então. Então, isto pode ficar como GIF ou como vídeo. Para o Instagram tem que ser vídeo, porque o Instagram oh. não aceita GIFs. Então, a tática de ter animações GIFs no Instagram é converter para vídeo. E esta ferramenta exporta para vídeo ou o Photoshop exporta para vídeo. Se for para o Facebook, também pode ser vídeo, porque no Facebook o vídeo já fica em loop. Ah. Portanto, aqui o truque é que tem que ser num formato que fica em loop. O vídeo, por defeito, não fica em loop, com exceção do Instagram e do Facebook, que também já fica em loop. Exportamos para GIFs, se quisermos colocar num site, como estamos aqui a ver neste site, está em formato GIF, No e-mail, numa newsletter, por exemplo, num blog, num Pinterest, também funciona, porque o Pinterest aceita GIFs. Por isso, esta é uma forma muito, muito interessante de nós podermos publicar conteúdos, agora que estamos a entrar na primavera, poder captar alguns muito momentos giro. interessantes, interessante para moda, Uh, para todas as áreas, uh, como podemos ver aqui, temos imensas áreas. Portanto, o objetivo é retirarmos a Flixel, a aplicação, não é? O Flixel é o uma Flixel. aplicação para, um, que tem para computador ou, ou para a iPad. Esta é a forma mais rápida de conseguir qualquer pessoa. Acabaste de fazer um, um, um guip para ser só exportar. Ele depois tem aqui opções mais avançadas. De nós podemos, por exemplo, podes colocar mais rápido aqui na velocidade, podes aumentar. Portanto, a animação já fica mais rápida. Olha, a criança não para, e exatamente também não. exatamente também não. portanto já fica com uma animação mais rápida. Portanto, muito facilmente consegues uh, animar a exportar. E depois daí carregas no um teu Instagram. A grande vantagem é que vai diferenciar a comunicação. O segredo está em saber captar uh, o momento, não é? Isto vai ter que se fazer algumas experiências. Estou-me a lembrar -te é alguns testes. Ainda há aqui há 15 dias estive a dar uma consultoria num hotel, que é um hotel português, que é até o melhor hotel de design do mundo e passaram a utilizar este tipo de, de cinemagraphs nas suas redes sociais, precisamente por ter um espaço lindíssimo e que poder, podem aproveitar ainda mais com recursos, que já o estão a fazer, mas é uma forma diferente de mostrar um conteúdo diferente e que vai gerar muito mais interação. Tenho a certeza que sim, isto vai, ser, é, vai revolucionar. É incrível. É relativamente recente, a maioria sim. das pessoas não conhece, nunca ouviu falar no um termo, portanto isto surgiu nos Estados Unidos em 2011, portanto... Meio dos de, de anos Sim. mesmo. Uh, existe uma, também uma aplicação, que é o Pico. Eu vou mostrar aqui a aplicação. Uh, digamos que é a rede social uh, dos GIFs. Pico. Pico, com dois O's. P-I-C-O-O. Portanto, Pico. Esta é a é gratuita. É tipo um Instagram dos cinemagrafos Giro. É muito fácil de fazer. Não tem tantas funções como esta ferramenta que é específica, mas podemos apontar, por exemplo, lá para, para o para o bolo da nossa Mónica, fazer com o um gráfico com a aplicação Pico uhum. e partilhar no, no Pico ou noutra, noutra rede social. Ele deixa selecionar o que eu quero colocar parado, em movimento, uh, e partilho facilmente. Se nós quisermos partilhar o cinemagrafo no Instagram, então uma possibilidade é ser em vídeo, aí carregamos como vídeo e fica em loop perfeito. Outra possibilidade como GIF, que é o que eu tenho aqui como exemplo. Uh, basta partilhar o link da, da imagem animada, que tem que estar alojado em algum sítio, no website Muito ou no blog. Isto. Partilho o link e depois de partilhar o link, como se fosse qualquer outro GIF, partilho e fica no formato GIF. Percebido! Portanto, fantástico, acho ficaste fã? Fiquei, vou ver se consigo funcionar. Acho que sim, acho que é uma boa ideia experimentar. É, não é? Portanto, é uma excelente forma de, para, para se diferenciar, mais um formato para se diferenciar na comunicação das redes sociais que as empresas podem utilizar. Empresas e pessoas. Portanto, começa agora a ser utilizado, com certeza daqui uns meses vamos perceber... Vai estar muito na mala, acreditas nisso? Acredito Vai que ser sim. Um bom... já, eu, isto já se fala há algum tempo. Uh, ainda não tem entrado muito, precisamente por ser um formato novo, as pessoas não estão habituadas. Tem que ter alguma arte para o captar. Uh, portanto, acredito que não será mainstream, mas que se, há alguns setores que se utilizarem bem vão conseguir tirar partido disso para conquistar e impressionar mais o seu público. Uhum. Mostra, Luís. Olha Cá que giro. Olha, olha fantástica. Olha tu, olha tu. Não, não sou eu, Luís. Era está. eu, antes de ter se uma carregar, barriguinha. Se carregar... <risos> se carregar na setinha, conseguimos ainda ver mais. Na setinha, para o lado direito, por exemplo. Carrega para o lado direito. Exatamente. Temos aí alguns fantásticos, só para inspirar, para dar ideias. Muito giro. Cá está. Ah, Aqui. Olha, romântica. Hum. Olha, ideias. Esta é para o Luís. Até exatamente. Para casamentos. Isto parece ser um... Não sei não sei se será um casamento, mas será uma, uma, uma cerimónia. que o comboio, que nunca para. E depois há fotografias que são... Hipnotizantes. Uh, Ou ficar ali. Na expectativa de alterar. Exemplo, temos aqui o cãozinho. Temos a expectativa de haver um cenário diferente que vai aparecer. Mas na verdade o... temos sempre aquela animação. Mas se for bem feito é hipnotizante o cinemagráfico. Que gira! Maravilha! Gostei muito de usar esta aplicação. Cá está, mais outra. Portanto, isto na essência é um GIF. É uma imagem animada. Uh, a diferença é que pode ser exportada como vídeo. Uh, e pode ser utilizada uh, com, com arte, portanto, aqui Olha, é difícil quer estar na parte artística. Vou ter ao Luís Patexé para vir experimentar a nossa bava ba e vou-te convidar a ti, aceito as mais tecnologias, isto é flores comestíveis, é uma coisa Sim, muito capés. isto dá uma boa foto para o Instagram. Dá, não dá? Dá, dá uma boa foto Vamos para o Instagram, tirar. dá. Podes vir, anda, anda connosco. Vamos lá então. Anda connosco. Oh, Mónica, isto é uma obra de arte. Vamos terminar? Vamos terminar eu vou mas a tirar uma está fotografia As, ainda não está eu vou acabar aqui também tá O oh vasco imagina eu vou fazer um cinemagrafo <risos> é assim mónica estamos mais preocupados em futura faz a comer vê bem pois, ai não não mas primeiro vamos acabar aqui está, está foi está difícil de desinformar. não tem que colocar tem que colocar em água morna não é? Ah, sim. E depois, uh, só com a faquinha né? pontinha... Acho que não havia nenhum, mais nenhum bolo tão primaveril como este, não é? Eu Olha, vem o um inverno. Assim. Está a chegar o um inverno. Hum, Tem tão é. mal feitiu esta não é? Olha, esta é a calêndula, estás a ver ah, aquela inteira, que eu é? naquelas... Flores comestíveis, o que se inventa hoje em dia, já viste? Ervas aromáticas uma também, umas aromáticas. Isto tudo é, é para... pode-se comer. Isso parece hortelã. É... É capaz, não é? adoro hortelã. <risos> também eu adoro. Hortelã... E essa flor amarela, qual é? Esta é, é calêndula. Ah, ok. E laranja também, então? É. Estes têm os amores perfeitos, estes aqui yes, não é? são. Os... E podem comer mesmo. essas flores todas? Tudo. Tudo. E o melhor é que com salvão. Que isso isso é importante. E, e, acima de tudo é importante que sejam biológicas, que é uma coisa que as pessoas preocupam-se muito em saber se, não se vai são comestíveis. Uh, são comestíveis. Existem uma série de, de flores comestíveis, mas depois existem as que se vendem nas floristas, que não são comestíveis. Uh, são comestíveis, mas não se pode uma comer. Uma rosa não convém comer, não é? Não, não é. A é questão pode-se comer, só que tem que estar... Uh, não pode ter agrotóxicos, não é? Não podem ter... Ah, okay. não é é só isso dar a ti, okay. cheio de piquinhas. aqui são, as estás a ver, são as, as tais uh, folhinhas secas que podemos ter durante todo o ano. Tens de sangue que fazes bolos muito bonitos, não tens? Eu tento. Esforço. Não, não, é, mas consegues? Deixa só tirar aqui. Ah, agora, Sim, é que vamos... está, agora é que está uma bela foto. O que é estes nomes aqui? É propósito? É. Porque, porque há sempre... Há uma filosofia sempre por trás de cada produto e, e é no Douro, não é? Sente o Douro. Sente o Douro. Olha, ainda faltava aí um detalhe, por falar em ouro. Falta um detalhe? Falta! Falta, deixa-me só é prata? Desculpa lá. É só... É só um... O Tiago estava aqui a dizer uma ideia que era colocar... Fazemos o... o a fotografia com o vídeo da Mónica a colocar... É, muito bem. O cinemagráfico.